Cursos 24 horas, apresenta curso de inglês qualificado. O curso de inglês online é totalmente flexível. Estude de qualquer lugar, a qualquer hora. O curso fica disponível durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo período de 3 meses. Ainda é com dúvidas? Confira as dúvidas mais frequentes do curso de inglês. Personalize seu curso de inglês de acordo com seus interesses e seu nível. Você gosta de esportes? Faremos aulas e exercícios sobre futebol, basquete, etc. Quer ficar por dentro das últimas novidades tecnológicas? Incluiremos este conteúdo em suas aulas. Há dezenas de opções de personalização para seu curso de inglês. Participe de aulas ao vivo com professores nativos. Você pode fazer quantas aulas, em grupo desejar, sem custo adicional. Opcionalmente, pode também adquirir créditos para aulas individuais com os tutores. Os créditos de 15 minutos de aula podem ser adquiridos a partir de R$ 17 reais de crédito. Participe de centenas de exercícios disponíveis e acompanhe sua evolução ao longo das aulas. O curso de inglês se adapta ao seu nível, podendo ir do básico ao avançado, de acordo com seu conhecimento em inglês. Seu curso de inglês fica disponível pelo período de três meses. A partir de 60 dias de acesso, você já pode realizar o teste de certificação para receber seu certificado de participação do curso de inglês, com o nível atingido e a quantidade de horas estudadas. Apenas R$ 89,00 por três meses de acesso, incluindo o acesso ilimitado ao seu curso de inglês online. Com aulas em grupo com professores nativos, centenas de vídeos, exercícios, entre outros. Parcele em 3x sem juros no cartão de crédito. É menos de um real por dia. Após os 3 meses, você pode renovar o seu acesso por mais 3 meses, pelo mesmo valor. Não perca tempo, faça sua matrícula agora. Acesse cursos 24 horas na descrição do vídeo. Um forte abraço, e até mais. E aí gostou do vídeo? Então dê um like e compartilhe com seus amigos. Também inscreva-se no canal e nos ajude a crescer. Sempre leia a descrição dos vídeos. Um forte abraço, até mais.